Olá, fazer uma live rápida aqui. Quero fazer uma, uma mentoria rápida aqui. Vou escolher alguém aqui a gente fazer uma, uma rápida intervenção. Deixa eu ver. Lavanderia, dois colaboradores. Então, vamos lá, lavanderia. Fer Mendes Mendes. Então, vai lá. Vou chamar aqui. Vamos lá, Fer Mendes Mendes. Olá, Olá. e aí, tudo bem? Um eu tenho uma lavanderia. Qual o teu, um... teu nome? Fernando. Fernando, legal, Fernando. Sim. Então, vamos lá. Onde eu tem tenho... lavanderia? Na Vila Carrão, Zona Leste, São Paulo. São Paulo, legal. Cara, populoso, gente pra caramba, bacana. É, qual o teu maior desafio para crescer? Olha, hoje eu tô querendo crescer online, né, que eu vejo que a expansão de lavanderia tá muito grande, né? Sim. Eu montei minha loja em formato de franquia, mas não é uma franquia. Eu montei pensando no futuro franquear, né, a minha loja. E eu queria ver algo que aumente a expansão da minha loja online, né? Eu já fiz um site de e-commerce, né, e também fiz esse Google Meu Negócios que você tava falando, e aplico no Google Ads. Tá reais bem. por mês. Tá bom. Quanto você aplica? R$200,00. reais E qual Isso. É o que você tem? Esse mês eu tive quatro clientes que vieram pelo Google, mas já tiveram meses que foram melhores. Tá bom. Quem faz a campanha? Eu contratei uma empresa para fazer esse Google AdWords, que eu já tentei, já perdi dinheiro, então não adiantou. Tá e as postagens no Instagram, eles também fazem o template e postam, né? Eu mando o texto e aí diariamente eles postam. Tá bom, penso o seguinte, é, o, teu, o teu negócio é principalmente Google, tá? Eu uhum. não sei se eu... depende do resultado que o Instagram estiver te dando, mas o teu negócio é principalmente Google, é o pessoal que está digitando... É, lavanderia, bairro X. É, e aí você tem que saber, você não tem que saber fazer a campanha, mas você tem que saber o que, que é uma boa campanha. Para você saber Sim. se a tua agência faz uma boa campanha ou não. Então a primeira coisa Exato. que você vai pedir para a agência é o relatório dos termos de pesquisa. Termos de pesquisa, é, lembra do que eu mostrei aqui agora? Quer ver? Deixa eu mostrar aqui de novo. Do que eu mostrei aqui, não, quando eu digitei Pilates, olha só, eu digitei aqui: Pilates em São Caetano. Olha o uhum. aprenda yoga. Cara, não quero aprender yoga, quero aprender pilates. Então, o que Sim. aconteceu? Esse anúncio daqui, provavelmente essa empresa, a Praktiria Yoga, comprou a palavra yoga, uhum. a palavra ampla, e daí, o que aconteceu? Eu digitei pilates em São Caetano, e daí apareceu esse anúncio. O dono dessa empresa aqui, ele tem que olhar os termos de pesquisa. O que é um termo de pesquisa? É isso aqui. É o que foi pesquisado e que ativou o anúncio. Tá? O termo de pesquisa é a palavra que foi pesquisada e ativou o anúncio. Não necessariamente a palavra que você comprou. Então, de repente, você comprou a palavra lavanderia, alguém digitou a palavra roupa limpa e aí apareceu é. o anúncio. Tá? Então é importante que você saiba quais os termos de pesquisa que ativaram o teu anúncio. Essa é a primeira coisa. É, eu... Eu mandei algumas palavras, né? Pedi ah. para eles negativarem algumas também. É, eu percebi que o filtro melhorou, mas o resultado ainda não. Isso, exatamente. Onde que você vai achar as palavras que têm que ser negativadas? Nos termos de pesquisa. Quando alguém digitar, por exemplo, lavanderia é, Lavanderia grátis, lavanderia gratuita, Lavanderia self service sei lá, franquia de lavanderia você tem que negativar essas palavras. Mas onde você vai descobrir? Lá nos termos que as pessoas, de fato, digitaram. O Google te dá esse resultado. Ele não te dá todas as palavras, não, mas ele te dá uma boa parte. Tá bom? Uhum. Então, termos de pesquisa é essencial. E a outra coisa é você entender é, a diferença entre palavra-chave ampla, palavra-chave exata de frase e ampla modificada. Guarda isso, cara. Ampla, exata, que são as correspondências de palavra-chave. Você tem que entender isso. Então... É, o Google é uma máquina de geração de lead, vai ser uma máquina para você. Absurda. Só que a campanha tem que estar bem feita. Essa é a primeira coisa. Outra coisa é, você tem algum produto que é um produto de entrada? Qual é o produto que mais as pessoas lavam na tua lavanderia? Camisa. Camisa social. Camisa social. Legal. Quanto Isso. você cobra por camisa social? Eu tenho pacotes que entram a partir de 10 reais. a unidade, se a pessoa não fechar, não fechar um pacote, sai R$12. Tá bom. E 10 reais é um preço de mercado, é um preço baixo, alto? Como é que você está posicionado no emprego? Na minha região é um preço que os concorrentes também praticam, né? Tá bom. E assim, quando eu vou, eu faço o meu custo, mas eu também vejo a concorrência, porque um quarteirão para frente eu tenho uma franquia, né? que também lava bastante camisa e também tem um preço muito atrativo e ah, às bom. vezes os clientes questionam, né? Então por isso que eu comprei alguns pacotes. Qual é? qual é o qual é o produto que você mais barato que você tem a lavagem, né? Mais barato? Quanto que é meia? Lavagem exemplo? de camiseta. R$ reais. R$ reais. Camiseta R$ reais. Sim. Você consegue lavar é, por exemplo, as cinco primeiras camisetas por R$ 3,00. É que aí entra dentro do meu custo, né? Eu estou pagando para trabalhar. Isso, é exatamente isso que você vai fazer. E sabe por quê? Porque você é. vai pegar um produto que você vai baixar a margem desse produto para você atrair um cliente para você fazer upsell. Então, vou te contar uma coisa que a gente fez com um cliente nosso. É uma empresa que tem uma é uma fábrica de calçados femininos. Ela tem um calçado feminino que custa 189. Ela vendeu por 139, quase na margem, quase no preço de custo. Só que o ticket médio dela foi 309. Por quê? Porque quando a pessoa veio, ela fez upsell. Então, é, existe uma tática chamada produto de entrada, que você vende um produto muito barato, você atrai muita gente, mas aí tem que escolher exatamente qual é o produto, porque você tem que atrair as pessoas que vão fazer a pcial. Por exemplo, o que eu perguntei de meia? Meia social, por exemplo. Quem usa meia social, usa a camisa social. Então, se você uhum. fala, lavagem de meia, um R$1,00, sei lá, alguma coisa assim, 10 meias, 10 pares de meia, R$10,00. O cara fala, falar, nossa, vou lavar lá, porque lá está muito barato. Só que quando o cara chega, você faz o upsell da camisa social. É verba de marketing, para você atrair gente rápido, tá? Mas só funciona se o upsell funcionar. Se o upsell não funcionar, você perdeu o dinheiro. Então você tem que... Como eu não entendi como é o upsell, por exemplo. Eu faço as três, as cinco camisas. É vender mas... outra coisa. Por exemplo, você vai comprar o um terno... Ah, né? agrega um produto. Você, isso, você vende outro produto. Upsell, crossell. você vende outra coisa. Então o cara vai lá para, por exemplo, lavar a meia, e aí você é, vende a lavagem da camisa também. Tá? Então é isso Entendi. que. Então, essa é uma coisa. Você usar produto de entrada. É o que o supermercado faz. Ele vende o arroz mais barato, mas lá quando você vai no supermercado, você compra o feijão, você compra o macarrão, você compra mais um monte de coisa, que não está barato. E aí o supermercado ganha na venda de outros produtos, mas não do arroz. Porque já. Com é, eu, é um agradeço, trabalho... ser... eu, eu agradeço serviço. Ele também agradeço o serviço, né? Nós temos costura, sapataria, tingimento, legal, bordado. Aí, coisa, lá na tapete, sofá, essas coisas são produtos à partes, né? Serviços à partes. E logo que meu cliente entra, ele vê um banner imenso de todos os nossos produtos, os legal. símbolos. Legal. Né? Então, vamos lá. primeira coisa é isso. É, quais são os canais de venda que você tem? Como é que as pessoas chegam até você? Eu trabalho muito no WhatsApp eu faço catálogo eu WhatsApp, faço... a pessoa é WhatsApp onde você conversa com ela mas ela não chega pelo WhatsApp ela chega para algum lugar e você traz pro WhatsApp que lugar é esse? Ah, tá. é normalmente é boca a boca ou no prédio nos prédios onde eu vou eu deixo folheto nas caixinhas né também converso com o porteiro para indicar deixo alguns imãs da loja então assim pré é, clientes que moram em prédio acabam um, um trazendo o outro, praticamente. Legal. Então, prédio é um canal de vendas. Sim, bem é forte. Muito bom, excelente. O que, que você consegue oferecer de uma parceria mais forte para um determinado prédio? Por exemplo, digamos que, você, digamos que você vai em um prédio e você fale para o síndico o seguinte, é, eu tenho uma lavanderia aqui, eu já lavo a roupa de alguns moradores, e se a gente se você divulgar a gente a gente vai por exemplo sei lá lavar vai ter a lavagem grátis do dos uniformes dos porteiros por exemplo entendeu Sim. porque aí você consegue fazer você consegue fazer com que o síndico economize o condomínio e quanto mais o que você pode fazer até mais Quanto mais o, o seu prédio lavar roupa aqui, menor vai ser o condomínio. Por quê? Porque a gente vai começar a lavar é, uniforme de porteiro, vai começar a lavar tapete, vai começar a lavar toalha, vai começar a lavar... E aí, com isso aí, você vai diminuindo o condomínio, porque é o custo da lavagem, a partir do momento que mais moradores passam a lavar na tua lavanderia. Entendi. E você é uma fala ideia é eu síndico isso, tá? Uhum. Uhum. Eu fiz a Black Friday, né? Também agora sexta-feira. Aí coloquei o tapete que deu o maior resultado, né? Bem mais em conta de 45 para 35 metros. Redom, tá? Redom é um excelente tudo de entrada, tá? Redom, redom, ninguém lá em casa. Então, o, o Antônio falou o seguinte: e digital, folheto ou school. Antônio, vamos. Lembra de uma coisa? Não existe marketing digital, marketing offline, marketing online. Só existe uma coisa, lucro. Ponto. A única coisa que existe é isso. No final do mês tem que dar dinheiro. Às vezes panfleto é a melhor maneira de você chegar em um determinado público. Às vezes é carro de som. Tenta fazer é, Instagram numa cidade de 15 mil habitantes. Não dá. Você vai ter que fazer o quê? Carro de som. É isso mesmo, carro de som mesmo. Falando, tá? Depende Eu sempre pensei nessa divulgação de carro de som, mas nunca fiz. Não sei se para o meu segmento não, seria não, uma. Para a tua região não funciona. Mas você pegar uma cidade tá. pequenininha, rádio e carro de som é o que mais dá certo. Agora, é, faz parceria com os prédios de diminuir condomínio, Google. Estuda, eu já falei aqui o curso do Gustavo Coelho, então vai lá, compra o curso, estuda para você entender o que tem que ser feito, legal? Ah, outra coisa, olha só, panfleto ainda bomba na pizzaria da família, legal, é, procura as pizzarias da região que entregam pizzas para a região e faz uma parceria com elas de você anunciar na caixa, uma das coisas que tem muita gente fazendo é, vem, é, é dando a caixa para é, a pizzaria, só que a caixa já vem com o logo da pizzaria e vem com o anúncio. Então, você pode pegar uma gráfica, você pode falar para a gráfica, se você tiver uma gráfica que tenha, ou então, melhor ainda, você pode oferecer para lavar as toalhas da pizzaria em troca de divulgação na caixa. Entendeu? Porque aí você ganha divulgação do público da região e você paga isso a preço de custo. Entendeu? Sim. Isso serve para padaria também, né? Padaria também, restaurante, delivery. Tudo que é delivery. Pega tudo quanto é restaurante que tem na região e tenta fazer essa parceria. Fala, cara, eu lavo as tuas toalhas, você não vai precisar mais, eu preciso de tantas divulgações, porque é isso que vai pagar a lavagem da toalha. Então, com isso daí, você... Dá para fazer isso com um saco de pão, mas não, no teu caso, né? Mas você consegue, com isso, fazer as parcerias em que todo mundo ganha. Entendi. Tá? E dá para colocar Explenso. um panfleto também. Dá para colocar o um panfleto, cara, na... na compra de uma pizza, ganhe a lavagem de uma camisa. Ou de uma meia, ou de uma camiseta. E daí você começa a trazer cliente. O teu objetivo é trazer cliente, porque lá dentro, uma vez na lavanderia, você consegue começar a fazer upsell, tá? Tá? Uma outra, uma outra coisa é o seguinte, você, você trazer o cara... É, a outra coisa, B2B. Você vende B2B? Não, não, não, não estou inteirado. B2B significa vender para outras empresas. Então, por exemplo, você... Tem uma empresa só, que é uma outra lavanderia que eu percebi, eles terceirizam a lavagem comigo. Tá bom, legal. B2B é uma boa, tá? Porque você consegue fazer vendas, margem baixa, mas em volume alto. Daí talvez você não consiga fazer isso na tua lavanderia, porque a tua lavanderia é a lavanderia B2C, né? Que é business to consumer, vender para consumidor Sim. final, para consumer, e B2B é business to business. Se você consegue alguma estrutura de lavanderia barata, num galpão em algum lugar, você começa a vender B2B também. Que é você vender para restaurante, pousada, que a qualidade da entrega é um pouco menor do que o B2C, você não precisa colocar tanto serviço, não precisa estar num ponto comercial bom, só que você consegue pegar muitas empresas para você fazer a lavagem para essas empresas. E daí você ganha no volume, mas a margem é mais apertada. E aí você tem que controlar o centavo. tá? Isso daí é uma, é uma maneira de você aumentar o seu faturamento também. Então, é, faz as parcerias com os prédios com as pizzarias, restaurantes e todo mundo que tem toalha de mesa e que entrega delivery. Vai no iFood uhum. que vai descobrir todo mundo lá. E, e com isso aí você consegue ser mais divulgado sem custo. Uma outra coisa, você tem quantos clientes na tua base? Na faixa de mil clientes. É, de quanto em quanto tempo você entra em contato com eles? Um, uns 400, eu toda semana que eu mando pelo WhatsApp, mando, mando, um bom dia e logo em seguida eu mando uma promoção da semana. Legal. E isso traz público para você? Traz eles de volta? Às vezes. Tá bom. Né? Às, ve às vezes, vezes gera, falar. Uma venda às vezes não. Tá bom. Mas desses 400, quantos que você consegue trazer na semana? Ah, na faixa de 10. Tá bom. Conversão tá baixa. Você tem que pensar o seguinte. É... Primeira coisa é, você manda como essa mensagem? Você manda o que eles de transmissão? Eu fiz um grupo no WhatsApp de todos os clientes, eles não sabem, né? E eu coloco um template, que é, por exemplo, a Black Friday, e encaminho e os interessados entram em contato. Eu faço dessa forma. Mas certamente muito cliente já. Já é, silenciou o grupo. O que dá certo é você entrar em contato é um a um, tá? Porque o grupo o cara silencia. Imagina eu tô no de grupo que eu nem olho mais. E eles então, estão no grupo. grupo. Eu, eu, os clientes não sabem que eles estão no grupo. É uma forma, é uma transmissão, uma forma de eu mandar de uma vez só para um monte de cliente. Ah, mas cara, certamente tem muita gente que não está recebendo isso, tá? Ah. Certamente. É, contrata uma ferramenta, uma ferramenta, tem várias, tá? Eu indico uma que é oficial, que é chamada Sirena, tá? Sirena. E aí você, quando o cliente entrar, você vai falar o seguinte, olha, nós temos uma, uma campanha aqui, semanalmente a gente tem uma campanha de uma peça, em que a gente vai cobrar super pouco nessa peça. É uma peça só. Você gostaria de saber, uma vez por semana, qual a peça da semana? Sim, gostaria. Legal, então faz o seguinte, é, eu vou te mandar toda segunda-feira a peça da semana que você pode mandar lavar, que às vezes é edredom às vezes é camisa, mas aí eu baixo bastante o preço. Acabou. Você já tem a anuência dele, ele quer receber. Essa é a primeira coisa. Uhum. Ele tem que saber que ele vai receber, senão ele vai te bloquear, você vai perder chip, vai ser uma briga de gato e rato o tempo todo com o WhatsApp. E daí você pode ou mandar numa lista de transmissão, o que, que você vai fazer? Você vai falar, você quer participar dessa campanha semanal de preço baixo? Quero, quero participar. Preço baixo é verba de marketing, tá? Gera resultado rápido. É para você viver disso? É não, não. O desconto que você pode dar é verba de marketing. Não é, não é para você viver de desconto, porque senão você não vai conseguir. Mas é verba de marketing para atrair o cara de volta e daí você fazer o upsell para ele. Então, você vai fazer o seguinte, você vai perguntar para ele isso e daí ele vai falar, quero sim, legal. Então, faz o seguinte, cadastra o nosso número no seu celular. Como que você vai fazer isso? Você vai ter o teu número cadastrado no teu celular, o teu próprio número, e você vai compartilhar o teu contato com ele então vai chegar no celular dele como teu contato salvar como enviar mensagem e daí ele vai salvar como e aí já fica salvo no teu celular no celular dele desculpa. entendeu uhum. nunca uhum. pede para ele cadastrar o teu número porque simplesmente é... ela não vai fazer é difícil cadastrar um número no WhatsApp porque você tem que entrar no contato cadastrar no contato não já manda o teu próprio contato para ele como encaminhar contato. Sabe quando você encaminha contato de um amigo para outro amigo? Você fala, cara, ó, pega o é contato do fulano aí. É a mesma coisa, só que vai ser com o teu próprio contato. Você vai ter o teu contato cadastrado no teu próprio celular. E você vai compartilhar. Legal? Sim, sim. Com isso ele vai salvar como e vai entrar. E daí você tem que criar motivos para ele cadastrar o teu contato no celular dele. Porque só assim ele estará na lista de transmissão. Ele vai receber, senão ele não recebe. O motivo pode ser sorteio. Pode ser desconto, pode ser brinde, pode ser programa de pontuação, pode ser um monte de coisas. E daí, simplesmente, ele cadastra e aí você fala, ó, a peça dessa semana é camisa. Camisa semana tá, sei lá, 8 e camisa, então pode trazer que a gente vai lavar. Só que quando o cara vier, você fala, cara, já que você vai trazer a camisa, ou vai buscar a camisa, você não quer lavar também a calça? A gente pode fazer um pacote, a calça e a camisa. Você não quer levar a meia também? Você está com termo? E aí você vai vendendo outras coisas. Não dá para ficar só no primeiro produto. Você tem que... O upsell aumenta de 30% a 100% a receita de uma empresa quando ela faz isso como um processo consistente. Então, se você está mandando para 400% e conseguindo vender para 10%, cara, boa parte nem está recebendo suas mensagens. Boa parte. Já te bloqueou, já... Você tem que fazer o um processo um pouquinho mais é, eficiente. Ok? Então, Sim. a sirena é uma ferramenta que manda mensagem de WhatsApp, ela é oficial, então o Facebook tem que aprovar a mensagem, tem uma burocracia. Você paga lá, acho que é 25 centavos por envio de mensagem, mas todo mundo recebe. Tá? Sim. Vale a pena, tá? vale a pena. Uma outra, isso. uma outra coisa, isso aí são os teus clientes cadastrados. Agora, uhum. quantos clientes você tem que a pessoa fez um orçamento mas não fechou? Ah, bastante. Mais Exatamente. de 100. Muitas. Se você tem mil cadastrados, você deve ter uns 10 mil que não fechou. Se a tua taxa Pode começou conversão for 10%, você deve ter uns 10 Esse. mil, 5 mil, por aí. Tá? O que, que você vai fazer? Você vai entrar em contato com essas pessoas e vai perguntar o seguinte, é, eu tô vendo que você está cadastrado na nossa base, você fez um orçamento com a gente, mas não fechou. Vai pegar por os mais recentes primeiro, tá? E eu gostaria de saber, eu tô, eu tô melhorando o processo da empresa, e eu queria saber por que, que você não fechou. Me dá dois motivos por que você não comprou da gente, por que, que você não contratou a gente. Dois motivos. Uhum. Você vai pegar o mais recente para o mais antigo, porque o mais antigo nem lembra mais de você. Por que, que você vai fazer isso? Porque esse cara vai falar, primeiro, ah, preço. Tá, ah, mas preço, mas foi só o preço? Qual o outro motivo? Não, não teve, foi só o preço mesmo. Tá, mas peraí, é, você já tem uma lavanderia mais barata? Não, tenho. Então, é, e se a gente fizer uma condição especial para você, para se tornar cliente? Então você vai trazer esse cara de volta, porque o cara que lava a lavanderia, ele lava a lavanderia, ponto, acabou. Então, assim, ou o cara lava a lavanderia, ou ele não lava a lavanderia. Então você vai trazer de volta esse cara. Tá? Levantar os motivos pelos quais ele não comprou. É o famoso, por que você não comprou de mim? Isso tá? é uma técnica que eu ensino muito. Por que você não comprou de mim? É, outra coisa. É, quantos clientes ativos você tem hoje? Ativo? Na faixa de uns 300. Legal. Você vai pegar esses 300 caras e você vai fazer uma campanha chamada campanha de dupla premiação. Você vai fazer o seguinte. Você vai ligar para eles e vai falar o seguinte. Cara, você gostaria de 50% de desconto na lavagem do próximo... Hum. Sei lá, edredom, camisa, qualquer coisa. Você falou, pô, gostaria. Legal. Faz o seguinte: me indica 10 clientes, amigos seus, né? 10 amigos seus, é, que você acha que precisa lavar a roupa e lavanderia. E aí você vai pegar principalmente os caras que é, usam camisa social. Por quê? Porque quem usa camisa social trabalha em um lugar que os outros também usam camisa social. E quanto melhor a camisa, mais esse lugar exige roupa boa. E aí, esse cara vai querer lavar numa lavanderia. Então, não pega qualquer um, pega só os caras que têm as melhores camisas, porque eles trabalham nos lugares que exigem as melhores roupas. E, e daí, você vai fazer o quê? Você vai oferecer uma lavagem para esses 10 amigos desse cara. Uma lavagem gratuita de alguma coisa, pode ser uma camiseta, pode ser uma meia, pode ser qualquer coisa, só pra você trazer o cara. Trouxe o cara, consegue o cliente, começa a fazer a venda para ele. E daí, você começa a trazer mais clientes para você. Mas e a questão da região? Que também eu não atende São Paulo inteiro, né? Tá bom, você vai pedir pra pessoas que estão na região. Porque daí você vai perguntar, né? Quem que você acha que mora aqui na região e tudo, tá? Você tem que fazer a pergunta, é verdade. Tem que fazer a pergunta. Então, dependendo do, do local, dependendo do tipo de trabalho, é... porque pensa o seguinte: esse cara ou ele trabalha perto de você, ou ele mora perto de você, ou você fica no caminho. Das três, uma. Certo? Depende de se ele trabalha perto de você, de repente ele leva ou você vai buscar no trabalho dele. Você tem leve trás? Tem, eu tenho delivery. Legal. Hum, Qual poxa. região que você atinge? Eu atendo quatro bairros na região. Quantos quilômetros? Até quatro quilômetros. Tá bom. Dá para ir mais longe, hein? Dá para ir mais longe. Dá para ir bem mais longe. Agora, é o seguinte. Você busca a roupa no trabalho do cara também ou só em casa? Tem cliente que... Não, não só em, em casa. casa. Só em casa. Só na casa, eu não tem nenhum no trabalho. Tá bom, então o cara não vai levar a roupa no carro, né? Prefere ser em casa mesmo. Sim. Tá bom, então o que você vai fazer é pedir para essa pessoa indicar amigos que moram na região. Por exemplo, amigo do prédio, amigo que faz é, a mesma academia, e, uhum. e daí são, as, são os negócios locais também. Então, ele vai indicar os amigos dele que, que estão nos mesmos negócios locais que ele frequenta. Tá? E faz parceria com o negócio local também. Então, a gente falou de restaurante, etc., mas tem as academias também. Se você... coisa simples. Então, imagina que o cliente da academia tem uma condição especial para lavar na tua lavanderia, e daí os seus clientes têm uma condição especial para fazer academia. Acabou coisa mais simples do mundo. Só dupla é, indicação um do outro. Bem tranquilo. E aí você divulga na academia. Sempre negócios locais, tá? Então uhum. hoje você você está com que capacidade ociosa? Quer dizer, você poderia ter preencher quantos por cento a mais da tua capacidade produtiva? Olha, hoje eu tô com 50% de ociosidade por causa da pandemia. A maioria dos meus clientes só lavavam camisa. Então, Eles eu toquei por trocar de né? produto. Isso, troquei de produto. Então assim, tô impulsionando bastante lavagem de roupa do dia a dia, de dredom, né, de tapete. Então, pra ver se melhora o movimento, né? Legal. Cara, você fazendo isso as parcerias, as indicações, puxando o cliente de volta, pedindo recomendação de cliente, só isso daí já vai fazer você aumentar bastante e ir cuidando do Google melhor, tá? Cara, aprende Google, principalmente termo de pesquisa e palavras negativas de uma coisa vai gerar outra, e daí você vai ter uma campanha melhor. Com certeza vai ter uma campanha melhor. E daí você vai aumentar muito a quantidade de pessoas que vai chegar até você. O que, é que você tem que fazer? Uhum. Converter esses caras. Acabou. Cara, ah, sim, o jogo é o jogo da conversão. Porque é o jogo de gente chegando na tua lavanderia vai ter um monte de gente. E principalmente cuidando com o WhatsApp também para trazer esse cara de volta e o leve trágico é importante também. Cara, tem bastante um dever de casa aí. Sim, tem. Sim. Anotou? Sim. sim hum, gravei tudo. Vou deixar gravada essa live aqui. Legal, então ah, maravilha! Sim. Muito bom, muito bom. É, fez sentido para você? fez, vai me ajudar bastante, eu acho que era o que faltava. Ok, maravilha? Ok, obrigado, viu, vou, vou implantar todas as ideias e depois eu te falo o resultado. Isso, me manda mensagem falando o resultado, números, isso é importante. Sim. Falou, vou tirar você, deixa eu chamar outra pessoa tá aqui, abraço, tchau tchau. Obrigado, tchau tchau.